Fala aí minha gente, aqui quem fala é o Sidoca com mais um vídeo e hoje eu quero apresentar para vocês essa mesa de som que chegou aqui para mim da China, cara. Uma mesa aí que vem com interface de áudio integrado, vem com Bluetooth, é, entrada USB, uma mesa bem legal e bem completa, galera. Lembrando que a Gearbest está com várias promoções aí, eu vou deixar o link de alguns produtos aí na descrição, beleza? Então é, vale a pena dar uma conferida aí. Então, galera, a mesa vem nessa caixa aqui, ó, bem ilustrada, que inclusive chegou um pouco amassado aqui, ó, mas o que importa é o que o produto de dentro esteja bom. Aqui na frente, galera, vem uma ilustração aqui da mesa com algumas explicações em inglês. Mas aqui atrás, ó, vem outra ilustração aqui da mesa com algumas conexões aqui, beleza? Então agora vamos abrir aqui e conferir tudo o que vem dentro da caixa, beleza? Aqui vem um manual. Aqui vem um cabo trançado, ó, galera. Um cabo micro USB com USB, deixar aqui de lado, e aqui vem uma fontezinha de alimentação, galera, para ligar direto na tomada. Beleza, e aqui está a mesa, galera. Deixa eu tirar aqui do plástico. Lembrando que essa mesa vem com interface de áudio integrada. Para ligar direto no computador, galera. Basta você encaixar essa ponta aqui, ó, micro USB, bem aqui atrás da mesa, galera. E encaixar essa ponta USB no computador. Beleza? Que o computador já reconhece. Aqui atrás vem um botãozinho que você, quando aperta, você deixa em modo PC, beleza? A mesa é bem pequena, bem compacta, galera. Olha só, comparando aqui ó, do, com o tamanho da minha mão, ó, é, a construção dela é de plástico, um plástico duro, parece ser de boa qualidade, mas a mesa é bem bonita, galera. Então aqui, ó, galera, vem com duas entradas XLR ou P10 para ligar microfone. Aqui tem um botão de phantom power, galera, para ligar microfones condensadores que necessitem dessa alimentação de 48 volts, beleza? E aqui, galera, são os botões do canal 1, beleza? Aqui é o ganho, aqui é o alto e aqui é o baixo. E aqui é o volume do canal 1, beleza? E nesse botão aqui, galera, ao clicar, a gente ativa um efeito desses dois botões aqui, ó, galera. Aqui é um botão de eco e aqui é o delay, cara. Ele vem com ela vem com esses dois efeitosinho aqui, beleza? E aqui, galera, está os botões do canal 2 e aqui são os botões do canal 3 e 4. Aqui nós temos o volume geral e aqui o volume do fone de ouvido. Aqui nós temos uma entrada P2 para conectar aí um fone de ouvido, beleza? E aqui mais em cima, galera, temos duas saídas é, RCA e aqui duas entradas RCA. Aqui duas entradas P10 e aqui duas saídas P10. E aqui, galera, tem uma entrada USB para você estar tá conectando aí seu pendrive, beleza? E aqui tem um painelzinho aqui, galera, que eu vou ligar aqui agora para a gente ver como é que é, beleza? Aqui a gente encaixa a entrada micro USB aqui atrás, galera, ó. Vou conectar aqui na fonte, já ligou, aqui está no modo Line, né? a gente apertando esse botãozinho aqui, ele fica no modo Bluetooth, para conectar aí o celular, beleza? E no modo PC, a gente tem que é, ligar na USB do PC e apertar esse botão aqui, que ele fica no modo PC, beleza? E aqui, quando a gente conecta o, o pendrive, ele fica no modo USB, então, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, beleza? Qualquer dúvida, deixem nos comentários aí. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!